Por favor, respira fundo, respira, respira, respira, respira Eu tô respirando Respira, não grita, não grita, não grita, por favor